Olá, meu nome é Leandro e hoje eu estou aqui para falar de uma coisa muito engraçada que aconteceu há duas semanas comigo no workshop de técnica vocal e foi um workshop muito legal para mim e muito engraçado também porque no prédio não tinha acessibilidade tudo começou dois meses atrás quando foi anunciado o workshop com o professor Ariel Coelho que é um dos maiores professores de técnica vocal do Brasil eu fiquei ansioso porque eu sou muito fã do cara, ele é muito querido. Aí eu perguntei para um dos organizadores, eu perguntei o seguinte, aonde vocês vão fazer o workshop ter acessibilidade? Chegou o sábado, eu fui pro workshop, chegando lá, estacionando o carro e me deparei com uma escada de, de 20 a 30 degraus. Aí eu perguntei para ele, tá, e como que a gente vai subir? Aí, assim, a gente dá um jeito. A gente subiu os 20 degraus, eu fui pra uma sala de pé, esperei uns 15 minutos, onde eu conheci dois seres iluminados. E, e a gente foi chamado pra subir. E eles me avisaram, ó, oh, tem mais um lance de escada, porque é a sala lá em cima. Tudo bem, vamos enfrentar. Era uma escada muito grande. Só que os dois colegas que eu conheci no workshop disseram, ó, a gente te ajuda, vamos lá. Como que, é que eu faço? Não, eu subo sozinho. Eu falei pra eles. Aí eles falaram: Não, a gente te leva. No colo. Tudo bem. Eu senti um pouquinho de vergonha, mas deixei eles se virarem. E eles começaram a, a, a subir comigo. E na primeira subida eu não reparei nada. A gente chegou lá em cima e foi a sala de aula. Dado duas horas, mais ou menos, de workshop, eu disse: só, eu teve no banheiro, a gente pausou a aula. A gente foi, a, a gente foi no banheiro porque eu desci os degraus andando, caminhando. E o Alisson falou uma coisa muito importante na descida, porque ele tava rindo e eu disse: Tá, o que ele tá rindo, cara? Aí ele falou pra mim, poxa, a gente tem que rir das dificuldades da vida, não uma dificuldade que atrapalha a gente. Exatamente. Eu fui no banheiro, subi mais 4 degraus pra ir no banheiro, olha só. 4 degraus, era cheio de degraus lá o local. Eu saí do banheiro aí eles chamaram, ó, eu vou rapidinho porque a gente quer ir embora mais cedo. A gente já viu o Eu disse, não, rapaz, eu subo. Não, a gente só viu quanto, ela é vital. Só que daí que aconteceu, eu... <risos> <risos> ah, ah. Eu reparei muito no, no rapaz da frente Que levava a minha perna E vi que ele tava tremendo Ofegante E eu não me aventei, comecei a ir Aí que o meu tudo piorou Só deu pra eu imaginar nós caindo os três <risos> Escada abaixo Mas isso não aconteceu Felizmente não aconteceu Quando eles me botaram ali eles disseram assim Olha, a gente precisa ir no banheiro <risos> Foi nessa hora que eu ia de horrores Cheguei a chorar de tanto rir Eu espero que, sinceramente, os dois rapazes hoje Não estejam com problema de coluna <risos> Mas isso foi é muito divertido porque depois de tanta força comigo Os drives vocais do cara da frente que carregava minha perna Saíram perfeitamente durante a aula E foi um momento muito divertido Embora tenha, tenha dificuldades, mas Eu vou deixar uma mensagem muito legal para vocês tem acessibilidade nas construções mais novas que estão por vir. Porque é muito ruim para um deficiente pedir ajuda. Eu sei que as pessoas vão me ajudar a encarar minhas dificuldades, mas, para nós, a gente fica meio sem jeito de pedir ajuda. Eu acho que tudo... Eu sei que as pessoas devem ajudar umas às outras, isso é normal e pro Alisson também serviu que ele passou um perrengue comigo e ele, ele viu como é importante a acessibilidade e outra mensagem que eu aprendi é que a gente deve rir das dificuldades da vida, porque chorar não adianta nada, tu abaixar a cabeça e chorar não adianta nada, tu tem que tornar as tuas dificuldades mais fáceis e rindo isso, isso faz com que as tuas di piores dificuldades se tornam nada e eu queria dizer muito obrigado por ter ficado nesse vídeo. Espero que você curta esse vídeo, comente, repassem, me siga nas redes sociais, Facebook, Twitter, e Instagram. E vai ter uma segunda parte desse vídeo que vai ser uma um pouquinho mais séria, também falando de acessibilidade. Espero que você goste muito. Até mais pessoal e tchau.